Dando continuidade aqui, pessoal, imagine o seguinte, todo o trabalho acadêmico, seja ele é, um TCC, seja ele uma dissertação, seja ele um relatório, geralmente vocês trabalham com referência, e essas referências eles têm normatização, então geralmente o pessoal usa a ABNT, mas quando você vai publicar em uma revista científica, por exemplo um paper, é, tem diversos formatos de normatização, Imagine o seguinte, se você pudesse automatizar isso através de uma ferramenta. É o que a gente vai estudar agora. E a ferramenta faz mais ou menos isso aqui. Ó. Imagine que você está escrevendo seu texto, segundo, inserir citação, vá para a ferramenta Mendeley, você vai no artigo ou no paper que você baixou e referenciou, citar. A frase é bela. E você continua com sua frase. E vai para uma segunda citação. De acordo. Vai lá. Inserir citação nas referências biográficas que você já organizou. Clicou aqui. Citar. Continuidade no assunto. E continua. No outro parágrafo. Para. Inserir citação. Vai para a ferramenta. Citar. Isso. É concreto. No final das contas, você está automatizando todo o processo de referência bibliográfica e automatizando o processo de é, das normas técnicas de acordo com a revista ou com a entidade que você vai é, sub, submeter esse artigo ou esse trabalho. Então, veja só. O, o bacana dessa ferramenta é que você pode fazer, depois que fizer todo o texto, você pode fazer o seguinte. Inserir bibliografia, ele vai pegar toda essa bibliografia e vai inserir lá em referências, no capítulo de referências, referências bibliográficas, toda a bibliografia já de forma automática, de acordo com o que você foi fazendo. E o melhor é que ele não só insere toda a bibliografia como você pode ter estilos diferentes. Ou seja, você constrói o texto e quando você manda alterar o estilo, ele automaticamente altera todo o estilo para a revista, por exemplo, que você quer. Por exemplo, aqui, vamos alterar o estilo para I3E. Veja que aqui, ó, o estilo dessa revista, essa norma, ele é assim. Mas a I3E, já trabalha com outro tipo de referência bibliográfica. Então vamos ver qual é a ferramenta. A ferramenta que a gente vai utilizar, ela chama-se Mendeley. Então você vem aqui no site, botou aqui Mendeley, mendeley.com, gerenciador de, de de referências. Então você clica. Você primeiro vai criar uma conta. Clica para criar uma conta. Preenche seus dados. Aqui eu estou logado, deixa eu só sair aqui. Preenche seus dados. E cria a conta, porque esse gerenciamento. Aqui. Deixa eu entrar aqui. Você vai digitar seu e-mail Lá em criar conta Vai preencher poucos dados e fazer o registro Feito isso, você volta lá para mendley.com E faz o download Aqui da ferramenta Desktop. Então, iniciar o download aqui. Ó. Baixou a ferramenta. Você vai clicar, instalar ela rapidamente, avançando até instalar. Então, pronto. A ferramenta é essa daqui. Então, você tem acesso ao site, hein? onde você pode entrar. E fazer as referências online. O inimigo está cadastrado, é o outro. E, fare, e fazer a catalogação das referências online. Ou você pode fazer diretamente na ferramenta, que também é bem, bem dinâmico. Vamos lá. Aqui tem os grupos, tudo, mas eu vou mostrar como é que faz na ferramenta. Você abre aqui o um Mandolin. A primeira coisa que você tem que fazer é vir aqui em Tools e instalar ele, o plugin do Microsoft Word, para ele poder instalar e interagir aqui com o seu Word. Feito isso, a gente vai catalogar agora, adicionar um novo documento. Então, veja, aqui fica todos os documentos, o título, o autor e todas as informações do catálogo. Aqui a gente tem pastas para gerenciar. Então, por exemplo, eu vou botar aqui novo artigo. Uma nova pasta. Aqui. Essa nova pasta, eu vou adicionar um novo documento. Então, tá aqui. Toda vez que você vai e adiciona um PDF, ele já... Tenta pegar o máximo de dados possível daquele PDF. Então eu vou adicionar aqui o Papers, ele já pega automático. Aqui você só faz é, organizar: ó, Internet das Coisas Aplicadas, um estudo bibliométrico. Aí aqui eu complemento o cadastro dele: ó. Tags, autor, palavra-chave já foi colocado, a URL. E de que se trata desse documento? Se é um artigo de jornal, se é um paper, se é um, um artigo genérico. Eu vou botar aqui que é um livro. Pronto. E ele fica salvo aqui. Eu posso adicionar, ou adiciono os arquivos em PDFs ou os arquivos digitais, ou posso fazer uma entrada manual, se for no caso um, um livro. Para poder catalogar a referência para meu trabalho que eu fiz lá e salvo, feito isso, minimizo a ferramenta e vou diretamente no Word. Veja que lembre-se de instalar o plugin Tools. Instalei o plugin do Word e vou instalar o plugin do LibreOffice também, que também ele funciona no LibreOffice. instalar aqui o plugin do LibreOffice. Pronto instalar, ok ele está lá instalado veja que aqui está a opção de desinstalar feito isso aqui no Word ele sempre vai estar tá na aba de referências e você vai construindo o seu texto conforme é, você vai adicionando as referências lá então vamos estar tá lá conforme você vem aqui, ó, inserir citação vá para o Mendeley. Vou pegar um capítulo aqui antigo, esse aqui. Citar. E o que a gente acabou, vou mudar o estilo, como a gente viu no começo. E para, vou botar a nova referência que a gente colocou. Vá para o Mendeley. Quando você vai lá. Novo artigo. Cliquei aqui e clico em citar se eu quiser instalar um novo estilo, procurar um estilo e não tiver aqui, por exemplo a ABNT, eu posso vir aqui ó, mais estilos aí vou colocar aqui é, buscar mais estilos ABNT tem vários ABNT, eu posso escolher um desses aqui, português Brasil da Universidade Federal do Paraná Universidade Federal de Pernambuco que já tem aqui ó, instalar com ele instalado eu venho procurar o estilo da Universidade Federal de Pernambuco o FPM. usar estilo Vamos lá ver, cliquei aqui, use o estilo, selecionado, e ele já coloca aqui, ó. já adiciona Universidade Federal de Pernambuco. Então, para... Vou buscar mais uma citação para ficar 3. E no final, quando eu boto referências bibliográficas. E mando fazer a exceção da bibliografia. Ele já coloca tudo. No formato ABNT. Ah, mas eu vou publicar agora no I3E, é, não está mais na universidade. Então, baixo o estilo e já mudei. Não tenho um retrabalho de ficar produzindo vários documentos ou olhando detalhes do texto. Beleza? Até a próxima.